América, e campeão brasileiro. Gabriel, olha o Cleiton, é o Gabriel, agora o Cleiton, quero ver, Gabriel, bateu! Gol! Gansa com o Gabriel! Varreu o Cleiton para um lado, rolou com frieza.